foi anunciada na semana passada, a criação dessa nova nota de 200 reais. Ninguém entendeu muito bem por quê, como eu disse no início dessa edição do A Indignada, 10% só... 10% da população brasileira tem acesso à nota de 100 reais. que dirá a nota de 200? E isso aí, olha, é meme. Olha o José Simão. José Simão é um brincalhão das redes sociais, né? Banco Central lança nota de 200 com a imagem do Lobo Guará. Não, não. Tem que ser a EMA. O Brasil ama a EMA. Que foi essa imagem, né? Que a gente até mostrou aqui no ar indignado também, do presidente Jair Bolsonaro mostrando a cloroquina para a EMA. Ah, não podia faltar o gado. Essa acho que representa a melhor boa parte da população brasileira, cidadão de bem. Claro, né? Já brincando o pessoal aí com boi ou com gado. Ai, até a cobra naja. O Brasil também ama a naja, que nem é uma espécie brasileira, imagina. Não tinha nada a ver aparecer. Gente, que ótima essa naja! Não tinha visto? Meu Deus, o povo é muito criativo, né, minha gente? O povo é muito criativo, a Naja foi parar na nota de 200 reais. Aliás, interessante, vocês viram aí que tem cores diferentes, né? Porque até agora, ninguém revelou qual vai ser a cor da nota de 200 reais. Tem muita gente também curiosa aí para saber qual seria a cor da nota de 200 reais. Será que vai ser Caramelo? Mostra aí pra gente, Edu, mais um meme, esse foi o um meme assim, mais bonitinho, olha lá, petição pro vira-lata caramelo ser o modelo da nota de 200 reais. Muita gente apoiando aí essa ideia, essa brincadeira, na verdade, porque... O pessoal fala, né, olha, não existe um canto desse país em que não tem um vira-lata caramelo, né? Esse sim é o maior representante do Brasil, porque ele tá em qualquer esquina aí do país, o vira-lata caramelo. Então foi uma brincadeira aí com relação à nota, a nova nota de 200 reais. E olha aqui a Rosenete falando, olha... Essa nota de 200 reais é só os grandes que vão pegar na mão. Pois é, Rosinete, você sabe que tem muita gente dizendo que, se questionando, mas por que criar uma nota de 200 reais? Né? Qual a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas? Tem muita gente que diz que não vai fazer diferença nenhuma. né? Muita gente que, como eu disse, nem vai ver a cor Dessa nota. Tem aqui até a Marcelo, ó. Um beijo, Marcela. Falando que acho que vai ser verde para fazer menos volume nas malas, exatamente, Marcela. Nas cuecas. Opa, bem lembrada a cueca, hein? Bem lembrado da cueca. Muita gente comentando isso, né? E fazendo essa conta. Porque quanto maior o valor da nota, menos notas você precisa para ter mais dinheiro no montante. Acorda? Então, mais fácil para esse dinheiro passar desapercebido. Segundo a, o Conselho Monetário Nacional, que foi quem anunciou aí a nova moeda, essa nota foi criada atendendo a uma demanda da sociedade. E para diminuir os custos com a impressão de dinheiro.